Movimento que é deflagrado no Porto, em agosto de, de 20, que é um movimento de ressentimento e de, de mal-estar com a ausência da família real eh, de Portugal, e um sentimento de que Portugal, a, a, o reino, havia se tornado um elemento secundário dentro do quadro político dos domínios portugueses. <música> As províncias do Norte elas vão se levantar contra a corte Pernambuco, é o maior exemplo, Pernambuco-Ceará. Pernambuco vai se levantar em 17, depois vai se levantar em 24, contra a, a Constituição Imposta, para vocês verem como esse processo de independência está longe de ser consensual. Então, se a gente tem algum momento para refletir sobre certos cânones interpretativos que chegam até a escola, é a ideia de que Dom Pedro é um, um, um mártir, um, um, um herói que sabe desde o primeiro momento qual é o script e que, o que, que ele precisa fazer. Ele não sabe. E as coisas têm muito improviso e tem muita tentativa e erro. Tá? E no meio do caminho há os articuladores é, moderados e atentos. Leopoldina foi muito hábil também, uma articuladora, para convencer, porque Dom Pedro tinha um espírito, tinha um temperamento muito impulsivo e ela, tinha uma, ela era muito bem formada, uma Habsburgo, ela tinha conhecimento da política e ela funcionou muito como uma mediadora nos bastidores do palácio para encontrar uma solução é, adequada. Tá? E porque é, romper na fala é, pode ser fácil, assim, num discurso, mas construir, refazer a, a institucionalidade e partilhar o poder de uma maneira que não haja uma, uh, um abalo na ordem, não é uma tarefa fácil. Ah, e, e, e talvez Dom Pedro não tivesse, não fosse a pessoa de mais preparada ou a mais adequada para fazer isso. O, o, o tempo mostrou que ele não era. Para a ótica das elites brasileiras, que se viam é, portuguesas, muitos deles eram filhos de portugueses, né? Então eles não, um, um, o sentimento de ser brasileiro era alguma coisa uma abstração que não era aplicável a todos. Né? Nesse momento de, de independência, esses anos, eles são anos conturbados, Os, as pessoas comuns observam a cena política atordoadas, o que está acontecendo, não há clareza de, de, de quem são as lideranças, quem está conduzindo o processo, há uma disputa que é natural, você tira um centro e aí você, não há vazio em política, esse, esse, a política vai ser ocupada de uma forma disputada, concorrida.